Olá, eu sou o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música "Diz" da cantora Gabriela Rocha, ok? Bom, já vou adiantar que apesar de ser uma música simples, tá, que tem apenas quatro acordes sequenciais, ok? Ela tem aqui um dedilhado aqui que vai dar um trabalhinho aí para os mais iniciantes, tá bom? É, a gente vai trabalhar aqui alguns assuntos interessantes e fica a dica aí para quem é aluno do curso de teclado online, tá? Aqui a gente vai trabalhar em encadeamento e vai ser bem legal, viu? Trabalhar em encadeamento, vamos alterar números de dedos e outras cositas más, ok? Bom, é, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Você que já é inscrito, né? Curte o vídeo aí, tá bom? E não esqueça também de ativar o sininho, né? É, a cifra dessa música está na descrição do vídeo para baixar, tá bom? Na descrição também tem o número do meu WhatsApp para você me chamar e receber a, a minha apostila com 100 cifras, ok? Cifras, louvores cifrados, né? E também tem ali um método básico de teclado que eu preparei para você, tá bom? São 50 páginas ali com vários exercícios ali para você poder sair do zero no teclado, ok? Bom, vamos ao tutorial então. Bom, já quero adiantar, que a música ela trabalha em cima apenas de quatro acordes, tá bom? Então, ó, é sol maior, si menor e o WhatsApp não para aqui, né? <risos> é, Mi menor e dó maior, ok? Eu vou mutar aqui meu celular e já repito os acordes. Continuando, né? Sol maior E menor e dó maior, tá? Se você é, trabalhasse apenas numa pulsação, você já tocaria a música toda, né? Tá vendo? Só isso aqui já ia dar pra tocar a música, tá? Aí a outra parte é. Gente, é bem facinho, tá? É, não há nem a necessidade de eu ter que cantar a música toda É só uma sequência, você pegou ela, você toca a música toda Porém o objetivo do tutorial não é esse, né? A gente vai pegar o dedilhado que tem muita gente querendo, né? Me pedindo pra eu passar, ok? Na verdade, nem ia gravar essa música essa semana, né? Mas... Como tem muita gente falando, muita gente pedindo, então aqui estou eu, né? Eis-me aqui. Vamos lá, então? Bom, para pegar esse dedilhado, a primeira coisa que você tem que entender é que tem que se curar da frescura de número de dedos, ok? Eu falo isso porque constantemente gente me pergunta e fala Ah, você tá o Zé no dedo 1, um, 2 e 4. Ah, mas o outro professor usa... 1, um, 3 e 5 Gente, eu uso todos eles, tá? É, graças a Deus eu não tenho esse problema Quem estuda, não tem problema com o número de dedo, tá bom? As duas formas mais usadas são 1, um, 2 e 4, 1, 3 e 5, ok? E para tocar essa música, aquele dedilhado, Você vai precisar das duas formas, tá? Outra questão é acorde, tá? Tem muita gente que também tem essa frescura de Ah, eu só faço baixo oitavado ah, não, eu só faço tônica e quinta. Para tocar, você tem que fazer os dois, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui. O Sol maior tem que ser assim, não pode ser diferente, ó. Tá vendo? Beleza? Se quiser anotar aí, aproveita, ó. O Sol maior é aqui, tá? O Si menor, ele tem que ser aqui, ó. Então você viu ó, que no Sol maior, ó, eu usei 1, um, 2 e 5, tá? Ok? Presta atenção, hein? No Si menor eu usei 1, um, 2 e 4, tá vendo? Agora no, no Mi menor, tá? Ele vai ser aberto de novo e vai ser nessa inversão aqui, ó, a mão direita. 1, 3. Um, e cinco, tá? Como a gente já vai estar tá no dedilhado, o dó também vai ter que ser assim, tá? Só que fechado. Então, ó, aberto, fechado. Aberto, fechado. Ok? Então, vou repetir. Olha bem aí, ó, fixa aí, ó, os dedos e tudo mais, ó. Sol maior, Ok? Agora o Si menor. Pegou? Agora o Mi menor. E agora o Dó maior, ok? Como que é esse dedilhado, então, William? Vai ser aqui, ó. Disciplina pra pegar isso aqui, porque senão não vai sair, tá? De preferência, estudar com metrônomo até ficar redondinho pra tocar junto com a música. A música inteira você pode tocar ela assim, do começo ao fim, tá? Sem ter que eu ficar aqui repetindo, cantando trecho e tal, porque não precisa. É uma música simples, tá? É só essa sequência, tá? Então, o difícil é o dedilhado. Vamos lá então? O sol maior vai ser aqui, ó. Vontar tá? um, e dois, e três, e quatro, e, tá ó, devagarzinho. Ó. Um, e dois, e três, e quatro, e tá. Vou fazer mais devagar. Vamos lá, um, e dois, e três, e quatro, e si menor. Um E, dois E três E, quatro E, ok? Mi menor. Um E, dois E três E, quatro E, Dó maior, um E, dois E três E. Vou tocar uma vez bem devagarzinho direto, ó. A gente vai estar perguntando mas por que, que um é aberto e outro é fechado? Tá? o nome dessa técnica se chama encadeamento, tá? é um dos assuntos ensinados lá no meu curso, no curso de teclado online, que eu explico mais detalhadamente lá dentro do curso, que consiste no que essa técnica? é em você não ter que ficar dando saltos tá? então, ó. se você observar os dedos quase não se mexem para trocar de acorde tá? o foco do encadeamento é a mão direita, claro, né, ó, então, ó, tá vendo, ó, então, ó, do Sol para o Si menor, quase não há mudança, do Si menor para o Mi menor, ó, sempre acaba ficando uma ou duas notas do acorde anterior, tá vendo, então, essa é a ideia do encadeamento, tá, então, o que, que acontece? Ó, essa música mesmo, eu não sei se eu vou conseguir nem cantar ou lá a melodia porque eu acabei de pegar a música, tá? É... Tá vendo? É, por eu não conhecer a música, acabo me perdendo, né? Vamos tentar de novo. Tá... outra parte ó vamos lá pa me perdi fazer isso aqui cantar é brabo hein O tá? que que eu proponho, tá? Nas partes que depois que entrar a bateria lá que subir, é, se você não quiser ficar assim, né? Apesar que quem não tiver costume a mão vai cansar, tá? E principalmente se tiver num piano igual eu tô aqui, pode ser que a mão canse. Então ao invés de você manter o dedilhado o tempo todo, você pode vir para uma pulsação, alguma coisa, tarará, alguma coisa assim, ó. Tarará, tarará, tarará, tarará.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 e, apesar que se você fez Você não vai ter problema em fazer isso né? <risos> Tá bom? É, gente Parece que é bobeira, tá? Mas é só isso a música inteira Eu ouvi ela, fiquei prestando atenção Falei, meu Deus, né? Só tem isso pra passar A música é só isso Tem uma hora que entra um órgão lá Mas até o órgão, gente Deixa eu achar um aqui Deixa eu achar um órgão. Como é que eu acho que eu faz, né? Tá alto, né? Pegar um bem simples. Eita! Eu tenho que fazer um vídeo desse teclado aqui, mostrando para vocês ele. Pode ser esse aqui. Esse aqui é o Privia PX, PX-S3000 Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando aqui os timbres dele para vocês verem quanto timbre esse teclado tem Vamos lá na, na, Acho que na última vez, lá, depois da pausa Ao invés do piano, entra um órgão É só você pôr um órgão e segurar Cuidado com o órgão, tá? porque assim não pode usar muito grave não, você pode até subir uma oitava se for o caso para trabalhar a oitavada Ok, bom é basicamente isso, tá? Eu vou repetir mais uma vez bem devagarzinho, dedilhado, para poder finalizar o tutorial, ok, mimis não serão respondidos, amém? <risos> Vamos lá: ó, sol maior, e dois, e três, e quatro. facinho aí né <risos> só que não né tá música não é para iniciante de jeito nenhum tá bom esse dedilhado aqui mas eu espero que vocês consigam tocar ok não tem como facilitar a não ser que você fique só batendo os acordes ok gente eu tô com um grupo no facebook tá é, eu queria convidar vocês para estar lá no grupo tá bom tecladistas online tá se você procurar no facebook lá tecladistas online você vai achar meu grupo lá, tá bom? É, lá tá liberado. Quem quiser postar, lógico, que o grupo é moderado, né? Pra gente não ficar postando coisa nada a ver lá, né? Mas assim, é, a ideia de postar dicas, não só eu como outros tecladistas, tá? Você que for de outro canal aí, também quiser participar, vai para lá, tá bom? A gente pode compartilhar conhecimentos juntos lá, tá bom? Vou deixar o link também aí na descrição do vídeo, tá bom, gente? Bom... É isso aí, tá? Não esqueçam de baixar aí as apostilas aí, me chamando no WhatsApp, no número que tá na descrição, ok? E eu espero vocês também lá no curso como alunos, tá bom? O link do meu site tá aí na descrição do vídeo, ok? E eu tô esperando vocês lá, tá bom? Pra passar essas técnicas como encadeamento, chord melody, harmonia funcional, 251, um, sub 5, pentablus, pentatônica, escala maior, tudo. <risos> Modos gregos, tá bom? Tudo isso está esperando vocês lá, tá bom, gente? Fiquem com Deus, tá? Em nome do Senhor Jesus, ok? E até o nosso próximo tutorial. Tchau!